Fala companheiros e companheiras da Sonacá, aqui é o Weller Gonçalves, presidente do sindicato. Estou aqui com o companheiro Cristiano, dirigente da nossa entidade. E estamos aqui para passar uma boa informação para vocês, trabalhadores. Nós tivemos reunião com a empresa hoje, onde nós debatemos o tema do Vale Alimentação. Primeiro, vale ressaltar a nossa luta, as assembleias, a pressão dos trabalhadores e agora isso se concretiza com propostas de fato. A empresa está oferecendo um vale alimentação no valor de 260 reais para ser pago a partir do mês de maio. O sindicato solicitou que seja pago pelo menos 300 reais, porque o vale alimentação ele tem que ser minimamente para que o trabalhador consiga comprar uma cesta básica. A empresa ficou de nos dar a resposta até quarta-feira da semana que vem. Mas uma coisa é certa, ter o benefício do Vale Alimentação na Sonacá, nós achamos que isso é uma importante vitória. E assim que tiver a resposta do valor de fato, nós estaremos realizando assembleia com vocês na porta da fábrica, porque a decisão sempre cabe ao trabalhador. Mas frisando que é uma grande vitória ter a conquista de um novo benefício para vocês da Sonacá. E você que ainda não é sócio do sindicato, na terça-feira da semana que vem, dia 28, vai ter campanha de sindicalização na fábrica. O sindicato vai estar dentro da unidade da Sonacá e você que ainda não é sócio, fique sócio para fortalecer a luta da nossa categoria e de cara também tem vários benefícios. E assim que tiver o retorno, Assembleia para a gente votar o valor do Vale Alimentação. Firme na luta, companheirada. Tamo junto.